Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Mais Notícias e viemos trazer aqui para vocês mais notícias aí sobre o velório da, da artista Marília Mendonça que está ocorrendo agora nesse exato momento. É, multidões de fãs estão acompanhando esse velório e isso causou algumas coisas aí, alguns transtornos que eu vou estar falando para vocês nesse vídeo então acompanhe esse vídeo até o final. Velório é liberado para o público e fãs que se despedem de Marília Mendonça. Fãs, familiares e amigos se emocionam ao dar o último adeus à cantora sertaneja. Enterro está previsto para as quatro da tarde, daqui a pouquinho. Os fãs que aguardavam ansiosos na fila ao lado de fora do ginásio Goiânia Arena, em Goiânia, começaram a entrar no velório para fazer sua última homenagem à cantora Marília Mendonça. E ao seu tio e assessor, Abicele Silveira Dias Filho. A previsão é que o velório se encerre às 16 horas, quando os corpos seguirão em cortejo pela cidade em um caminhão de corpo de bombeiros até o cemitério Parque Memorial para o sepultamento, também com acesso restrito. E o que acontece, pessoal? Devido à multidão de fãs é... que se aglomeraram ali para poder ver a cantora e tudo mais, dar o seu último adeus, Acabou criando meio que uma confusão ali, porque muitos queriam ver e tinham que esperar na fila E não poderiam entrar todas as pessoas de uma vez, porque ainda estamos em um momento de pandemia, querendo ou não E por conta disso, teve algumas tretinhas e alguns problemas lá durante Só que algo bem controlado, mas se não tivesse os seguranças ali, as pessoas para controlar, conter aquela multidão ali Teria dado um problema muito pior, porque todos estavam ali, todos queriam ver e se despedir da cantora pela última vez ali. Mas tudo foi controlado ali, a confusão começou, mas foi controlada e deu tudo certo no final das contas. Essa foi a notícia, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.